Olá você que está chegando aqui neste canal sem ao menos me conhecer Seja bem vindo, eu sou o Mico Aqui você vai encontrar vídeos completamente diferentes com temáticas completamente aleatórias Aqui você pode encontrar vlogs, vindos de viagem, tutoriais da vida e dicas de tudo Cada quadro um diferente do outro para cada tipo de pessoa Desta forma fazendo com que qualquer pessoa consiga se identificar com alguns dos meus vídeos então se você que nem eu se sente uma daquelas pessoas que acha que não deveria ser deste mundo de outra galáxia de um universo paralelo a este Seja bem-vindo, este é o seu lugar. Venha fazer parte deste canal. Então convido você a se inscrever. Os vídeos são postados nas segundas e quintas. E aos sábados eu faço transmissões ao vivo através das minhas redes sociais. Então para não ficar por fora de nada, basta me seguir também nas redes sociais. Sejam bem-vindos e até o próximo vídeo.